Muitos membros do canal inscritos me pedindo para que eu falasse do acelerador de pontos do Itaú Tudo Azul Infinity. Vale a pena fazer o acelerador? Isso soma ao Companhão Pass para poder ajudar a bater a meta rápido e ganhar os pontos Turbos ao acelerador do Tudo Azul Infinity? Vamos falar desse assunto com vocês, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre o acelerador de pontos e os pontos do Itaú Visa Infinity. Lá no nosso blog, altarendablog.com.br, nós divulgamos a matéria para vocês na íntegra sobre as informações deste cartão com acelerador de pontos. Dependendo do dia que você estiver vendo o vídeo, você vai poder ver esses pontos que eu estou falando ou já ter alterado. né? Pois bem, até 31 de março de 2023... A pontuação do Tula Azul do Infinity para compras nacionais equivale a 4,5 pontos a cada dólar gasto. Já para compras internacionais, 5,25 pontos a cada dólar gasto em compras fora do país. Mas esses pontos que são considerados pontos acelerados, ou seja, promocionais, esses pontos não é considerado para o Companion Pass. Para a classificação e a somatória dos pontos para o Companion Pass, para você ganhar as duas passagens pelo grátis do Visa Infinity, uma internacional e uma nacional, ou duas nacionais, você precisa é, considerar a pontuação básica do cartão. Ou seja, a pontuação simples e base do cartão é 3 pontos nacional e 3,5 pontos internacional. Mas, se você acrescentar 2% no pagamento da sua fatura total... Ou seja, você irá pagar 2% em toda a sua fatura toda vez que você comprar e pagar a fatura. Neste caso, os pontos dobram, ou seja, a pontuação dos 3 pontos a cada dólar gasto vira 6 pontos por dólar gasto. E já o cartão é, na versão internacional é 3,5% vira 7 pontos no turbo com um 2% do acelerador. Tá certo? Então eu acelerando os pontos, seis pontos seria nacional e internacional seria sete pontos, mais ou menos assim, para que você entenda. E não se aplica sobre os 4,5 ou 5,25. Eu fiz lá no blog uma simulação eu quero entrar com vocês se vale a pena ou não, veja comigo no blog. No entanto, a dúvida é se pontua nos pontos bônus ou somente nos pontos fixos. Né? Consideramos o ponto fixo, os pontos que é 3,0 nacional e 3,5 internacional, é então é esses pontos que é considerado bons os três sobre o valor de R$ 4,525 não é considerado. Dá um exemplo para vocês. Minha fatura fechou em dia 25 de janeiro no valor de R$ 3.663,23. Valor e estes, 100% da fatura, é pontuada, né? ou seja, não entrou nenhuma restrição de pagamento com pontos, ou seja, taxa de juros, multa, atraso, por aí vai. Vamos usar o dólar mais caro que o banco fez o fechamento: 5,71. Então vamos lá. Uma fatura de 3.663,23. Você divide por 5,71, que é o dólar, que vai te dar 641,54 pontos. Você multiplica por 3, que é os pontos nacionais, que é igual a 1.924,62. Ou seja, vou acrescentar mais 2% do acelerador e vai dobrar meus pontos para 3.849,24. Esses pontos vão para o Companion Pass. Ou seja, os pontos dos 4,5 e os 5,25 são pontos promocionais. Esses não, não se somam com o Companion Pass. Ele vai ser considerado 3 e 3,5, OK? Mas se você pagar o acelerador, ele vai considerar então a, o dobro dos pontos para o Companion Pass. Se para você faltar alguns pontinhos para bater a meta, o acelerador vai te ajudar com isso, tá? E aí, gente, eu queria fazer uma analogia com vocês. É, Leandro, sairia é quanto milheiro então nessa suas, nessa, nessa consideração aí? R$ 38 o milheiro. Caro, né? Mas aí eu quero fazer uma consideração com você. Que eu acho que vale muito a pena você colocar isso na sua conta. Eu não pago anuidade do TudoAzul Infinite. Já mostrei para vocês, outros membros também não pagam anuidade. Né? Esse membro que eu estou mostrando na tela, inclusive, conseguiu ontem a isenção da anuidade por um ano. Dá uma olhadinha. Quando você não paga anuidade do cartão, eu consegui pela central por um ano, eu teria que pagar R$100,00 por mês né, da anuidade, mais 2% do acelerador. Neste caso, eu paguei R$75,00 e 3, de, de a mais na fatura pelo acelerador para ganhar 1.924 pontos. É caro, 38 reais é caro. Só que quando eu considero é, a anuidade que eu não pago de R$100, você pegar, por exemplo, é, eu paguei R$73 e isentei a anuidade de 100, né Presta bem atenção no que eu estou fazendo para vocês verem. Então vamos lá. Eu paguei 73 reais, centavos, em R$1.924 pontos. Né? Então, se eu pegar 73 reais e dividir por isso, vai dar 38 reais. No entanto, se eu colocar que eu ganhei 100 reais de isenção na anuidade sobre os 73 reais e 26, eu tenho uma sobra de 26,74, ou seja, o milheiro saiu de graça. Deu para entender? O Itaú me deu 100 reais. Ele isentou a anuidade do cartão. 100 reais. Só que isso é durante um ano. Ou seja, R$ 1.200 eu não vou pagar. Então, qualquer valor que dê até R$ 100, reais, você não está pagando nada do acelerador de ponto. E se você é, gastar por R$ 10.000 né, e pagar, por exemplo, é, sei R$ 100 reais de anuidade, e você levar em consideração né, que você ganhou o acelerador e R$ 100 reais dividido pelos... 5 mil, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, é, gastar 10 mil reais e na sua conta chegar aqui, é, 5 mil dividido por 100 reais vai te dar 20 reais o um mineiro. Ainda assim está barato, porque você vai ganhar uma passagem espelho internacional grátis. Porque você não vai gastar 1.200 reais em uma viagem internacional, de azul, por exemplo, é, por esse preço para Lisboa, né? Então, você levar em consideração que eu, eu colocaria tudo isso para poder entender se para mim vale a pena ou não o acelerador. Tá? No meu caso, eu acelero nessas condições que eu estou falando para vocês. Tá? Quando eu preciso de pagar um pouco mais para poder ganhar pontos, para poder bater o compra no pés, então eu acelero o programa. E só cancelo ele quando os pontos são creditados na minha conta da Azul. Então, por exemplo, minha fatura de 25%. Eu pago dia 25, dia 1 ou 2, os pontos já estão na minha conta. Então, lá para o dia 3 ou 4, eu cancelo o acelerador de pontos. Tá? Para não deixar você ficar sem o acelerador. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu trabalho dessa forma. Eu espero que com essa matéria, com esse vídeo, eu tenha conseguido esclarecer para vocês um pouquinho mais do acelerador de pontos do azul. Né? Ele vale muito a pena, desde que você consiga ter essas condições. Se você gastar 10 mil reais, você vai pagar 50 reais na anuidade. É 12 de 100, 50 reais. neste caso, se você colocasse que pagou 50 reais na anuidade e ganhou 50, né? no outro, no, você pagou 73 reais, ou seja, você pagou 26 reais sobre 1.926 pontos. Se você dividir isso daí, você pagou 26 reais nas milhas. Tá bom? Então tá aí pra vocês, é só você fazer contas e mais contas para ver se para você vale a pena. Tá certo? O que não é legal é você deixar de perder o Companion Pass por causa de milhas. Se tiver que pagar o acelerador para acelerar um pouquinho, para ganhar as milhas, e você vai para viajar fora do Brasil com um acompanhante de graça, vale muito a pena. Ainda mais se você fizer aquela jogada de é, comprar com seus dois passes grátis que você tem por ano. Da Diamante, no caso, da, os dois passes grátis que você tem direito pelo Companion Pass da cabine executiva, você pode ir os dois juntos de executiva para Lisboa, por exemplo, e na volta, voltar de econômica ou a ir até o guichê e verificar se tem cabine disponível e vender é, através dos seus pontos a cabine, 80 mil pontos para quem é diamante. Né? Então é, vale muito a pena fazer isso e entender um pouquinho mais sobre esse processo do Companhão ps e Tudo Azul Vizinfinte, nós temos vários vídeos falando tudo sobre o cartão e mais informações aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda pelo YouTube e também no nosso blog, altarendablog.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os um abraços então! Arthur Vada, um grande abraço! Elialder Pereira, um grande abraço. Cassiano Froes, um grande abraço. Elder abraço!